Quem chega a oferecer-se para trabalhar, já vem também com uma ideia pré-feita de que se eu sou homem vou atender à mesa, se eu sou mulher vou... Não, para, eu, eu não, para eu não para sei disso. Esta é mais uma ferramenta que nós usamos para que consigamos implementar aqui o que é conteúdo Na verdade, o filme nasceu paralelo ao livro Esse Que Ficou.